Tô falando, caralho, para! Esse jogo é muito bom, quero comprar um carro ah! Eu passo desta desgraça! Eu passo desta desgraça! Mentira! Eu tô sem poster, eu poster! Tristeza, cara! ação! Olha só, caralho, caralho! Caralho, o Sprinkles é um unicórnio! Ok, <risos> o Alan é O Sprinkles é, o Sprinkles é MC que né, velho! Que isso? <risos> do cara, velho tá legal, velho meu Deus, parem atrás de você, tem um homem segurando iogurte